De um lado, nós temos os jornalistas que estão desesperados, vendo seus colegas veteranos sendo demitidos. E, claro, o rendimento dos anúncios de seus sites não param de despencar. Então o que, que restou? Tentar atacar o Dilma. Após quatro anos atacando o Bolsonaro, após fazerem campanha direta para o Dilma, agora a única coisa que os resta é atacar o próprio. Então, desse lado, nós temos o Estadão, outros sites de esquerda, e do outro, nós temos os artistas, que passaram a ganhar 10 bilhões da Lei Rouanet, junto com a Janja, que fica cada vez mais claro que é apenas uma ativista do PT que está fazendo o papel de primeira-dama, não é mesmo? Então, temos o Estadão Real Oficial aqui, quem podia imaginar uma coisa dessa, Dizendo, um governo envelhecido aos 100 dias. Os sinais de decrepitude precoce estão em toda a parte, mas, sobretudo, na aparente incapacidade do presidente de dar um rumo à sua incipiente administração. What? What? O Estadão falando na real. Aqui, outro site, o Notícias ao Minuto, que é sempre esquerdista. Lula 3 completa 100 dias e é cobrado por marca de governo e mais rapidez. Mas não se preocupem, eles já chamaram os artistas para fazer uma mega campanha completamente subjetiva. Quando eu falo subjetivo é assim, é do tipo Dilma falando das crianças de rua no Brasil. Vale só ficar mentindo e mentindo mentindo para ver se cola com um otário que está lá fazendo L o tempo todo né? na esperança de que não vai ser ridicularizado. Já que compra a briga é bom e até o fim, não é mesmo? Vamos fazer um reactzinho aqui bem rápido. Primeiro a Janja, né? que agora é cargo político. Oi, gente. Hoje faz 100 dias. Ai, meu Deus, é tão falsa que é, é beira ridículo. Que a né? alegria tomou posse. 100 dias que o Brasil voltou. Mano, o mais legal é o barulho de... Não é da minha casa, não, tá? Pode ouvir que no fundo tem um barulho de policial, ó. 100 dias que a alegria tomou posse, 100 dias que... O... A sirene atrás é icônica, sabe? Não conseguiram nem gravar outro take de tão falso O Brasil que é. voltou. O Brasil... Olha lá, olha lá, a banda lá, banda lá, primeira mentira. Voltou a sorrir. Ah, o Brasil voltou a sorrir, estamos sorrindo. <risos> Galera 2023, morando da picanha, estamos todos sorrindo no PT, não é mesmo? Vamos voltar a sorrir. Estão sorrindo, tá? O PT é bom, o PT é bom. Com a volta do Minha Casa, Minha Vida. Volta do Minha Casa, Minha Vida? Pera lá, pera, pera, pera lá. Eles mudam né? o nome de um programa que era... É, casa verde e amarela, agora é a volta do Minha Casa Minha Vida, como se o Bolsonaro tivesse entregado centenas de milhares de casas durante o governo dele. Mas não se preocupem, agora tenho Minha Casa Minha Vida, voltou com outro nome. Hoje, ah. milhares de famílias Sim. têm um lar para chamar de seu... Milhares de famílias, né? Hum, vamos considerar que o Brasil tem duzentos e tantos milhões de habitantes, o que que diferença faz para milhares de pessoas? Dignidade. E assim, ela não mostrou nenhuma casa. Você vê que ela tá em qualquer lugar aleatório. Beiros mostrando uma dessas casas, não é mesmo? Com dignidade. O Brasil voltou a cuidar da educação. Ai, mano. <risos> A educação, gente. Gente, voltamos a cuidar da educação. Alguém tá vendo isso? Alguém ouviu falar do Dilma investindo um centavo que seja na educação? Estão cuidando do quê? Que educação? Vale tudo. O Brasil... Você voltou cuidar da educação. Hum. Ah, que ridículo, mano. É? <risos> que isso aqui, mano? Caralho, alguém, né? Com todo respeito, é alguém da Cracolândia falando? Chamando o cara da Cracolândia pra falar? Brasil voltou a pensar no meio ambiente. Ah, ah, ah, ah. Pera, pera, pera, pera, pera. É bom que ele falou que voltou a pensar no meio ambiente. Até aí não é uma mentira, não é mesmo? Estamos pensando no meio ambiente. Enquanto isso... Record de desmatamento mês após mês. Mas não se preocupe, porque o garoto da Cracolândia agora está pensando no desmatamento, no meio ambiente. Somos todos a favor do meio ambiente. Ai, meu Deus. O Brasil voltou a ajudar quem mais precisa. Uhum. Uma retomada do Bolsa Família. Outro mentiroso, a retomada do Bolsa Família, que cortou mil, milhões. De, suas, de seus beneficiários, o que mais tem aqui no canal é vídeo da gente fazendo react agora, de gente chorando, que agora não tá recebendo mais o Bolsa. Agora, voltou, voltou, diz o um artistazinho milionário. Voltou, gente, gente, voltou, tá? Com a retomada da Bolsa, que já, tirou tanta, gente já fome. tirou tanta gente da fome, voltou, tá bom? Tá bom, só não comer picanha. O Brasil voltou a valorizar a arte e a cultura. Ah, isso é verdade. Voltamos a valorizar a arte e a cultura, a cara de feliz dela, Vamos, vamos tá gente? É, valorizar a arte e cultura, 10 bilhão <risos> É, sim, só que esqueceram de falar que só a arte e cultura de quem é da lei com a Ned, De quem fez o L, de quem já é artista bilionário E olha a cara de doida que ela tem, né mano? Tipo assim, aqui ó a arte e cultura, tá bom? Agora a gente vai ter arte e cultura, gente. <risos> voltamos, voltamos. Finalmente, voltamos. <risos> Oi cara vou ter pisadelo com isso, mano. O Brasil voltou a ter o Ministério da Cultura. A... Uau, agora sim, agora teremos arte no Brasil. Olha <risos> ah, isso aqui, o olho estralado. A arte voltou. A arte voltou. E a... É. a cultura... que é tão importante pro desenvolvimento de... Todos nós. Ah lá, cultura. Essa é a cultura que vamos ter para todos seus filhos, não é mesmo? Homens super mega maquiados com a Lei Kwanê. É engraçado que eles têm que repetir quantas vezes, né? A cultura, ó. A arte e cultura. A arte e cultura. A arte e cultura. Uma, duas, três. Quatro, para ver se cola, sabe? Ter... Não sabe aqueles 10 bilhões da lei Guanê que eles estão pagando para os artistas que fazem o L e fazem campanha para o Dilma? Isso é arte e isso é cultura, gente. Não é maravilhoso que a gente tem agora arte e cultura? Que incrível, não é mesmo? Pergunta quantos artistas de rua vão receber qualquer centavo. Quantos artistas plásticos, quantos artistas clássicos, quantos músicos, nada, zero. Tá? Agora lá pra mulher lá, 5 milhões. Desenvolvimento de todos nós. O Brasil voltou a acreditar que moradia é direito básico do nosso povo. É, hum, hum, hum, hum não? Aonde? Quem tá acreditando no quê? Ah, sabe, é só coisa subjetiva. A gente acredita, a gente acredita, agora a gente está pensando, hein? Estamos pensando, viu? Voltou a reestruturar o Ministério das Mulheres. Voltou a se preocupar com a sua população. É, Ministério foi criando, vai criando, vai criando o Ministério, como se isso fizesse a mínima diferença você tem um Ministério bilionário. Ah, fala lá, menino Hokage, cadê? Voltou a se preocupar com a sua população. A gente tem mais de 50% da população brasileira negra e, por isso, a criação do essa estatística, por favor? Alguém, tem essa... Alguém pode provar essa estatística que ele tá falando, que 50% da população é negra? O que eu saiba, 50% da população é mestiça. Mas, não. Agora é negro, certo? <risos> Se você é 1% mestiço, você agora é negro. Ministério da Igualdade Racial. Isso tem. Ministério tá tendo mote. Vai criando, vai metendo ministério aí. Ministério da Igualdade Racial hum, é um hum. passo importante em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Nossa, o cara tá lendo o prompt ali. Não, agora a gente tem um ministério. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O PT criou muitos ministérios, tá? Mano, esse aqui, velho. De onde tiraram esse doido, mano? Ai, mano. O Brasil voltou a valorizar a ciência. E os pesquisadores. É ciência. Nós temos ciência. Use um pano velho e sujo na tua cara. Não, isso é ciência. E essa daqui, mano, meu Deus, velho, da onde se, mano, nem o boneco do Chuck me dá tanto medo quanto essa mina, né, velho? Ah, será que é feminista? Será. Ah, os pesquisadores brasileiros. Ai, que bom, pesquisem mais, vai, continua pesquisa. se a vacina. Ah, é, uhum, uhum. falaram que o Lula cortou um monte de vacina pra você, velho? Só pegaram tipo estranho, mano, um mais estranho que o outro, cara. Nossa, meu Deus. O Brasil voltou a construir casas e oferecer dignidade para quem mais precisa. Uhum, uhum, para milhares de pessoas, tá bom, gente. Voltou a construir casas. Antes não tava, não. Hã? Só mentira atrás de mentira subjetiva. Brasil voltou a ter mais justiça social e comida no prato. Voltou. Ah, tem mais comida no prato. Cadê? Cadê? Será que tem alguém que ainda acredita nessas merda? Será que ainda tem alguém aqui, acredita, que acredita Cadê a comida mais no prato? O ovo tá mais caro, a picanha virou colchão, né? e que mais? Tá Tudo voltou a respeitar as pessoas. Bom, oh, a respeitar todas as pessoas. Ah, sim, respeita todas as pessoas, porque né, quem é bolsonarista, quem é de direita, nem pessoa é. Nem ser humano é, por isso que são todas as pessoas. Ela, ela tá certa, ela tá certa. Nós não somos seres humanos, então a gente não conta. As pessoas LGBT, que é a PN mais como Ah, não. Ah, não. Eu não vou nem falar que ela acabou de colocar mais letras nessa merda, mano. E eu posso falar porque eu tenho direito de falar, tá bom? LGBTQIAPN+. Puta, que pariu, mano. O que, que é PN, mano? O que, que é PN? Que, que, é... que merda é PN? Alguém pode explicar pra mim? Tá? Ela deve ser com certeza P, mano. Tenho certeza que ela é p... eu? Estão se sentindo cidadã. Ah! Estão se sentindo cidadã. Ela é tudo isso, ó! Ela é LGBTQIAPN+. Estão se sentindo cidadãos de novo. O Brasil voltou! O Brasil voltou! O Brasil voltou a sorrir! O Brasil voltou! Hum... Não! Não voltou porra nenhuma! Não Para de me tipo povo, Certo? Então, se você gostou desse vídeo, quero saber a sua opinião. Apoie a nossa oitava rifa e concorra mil reais no Pix... Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.